Ui parece que estou nua, eu juro que não estou ar. já vem. Olá, <risos> ah, eu sou Maria do Vlog da Maria e hoje vou-vos mostrar o que é que eu comprei na loja Miss A. Ok, para quem não sabe, Miss A é uma loja em que vende a 1 dólar, ao caso a maior parte das coisas, 80% uh, a 1 dólar e já queria comprar nesta loja há imenso tempo, mas sempre achei que que ia ser um bocado uma compra por impulso, então dispurei mas há de um mês voltei à loja e achei tudo fantástico por isso tive mesmo de comprar Antes de começarmos, uh, queria-vos dizer que se vocês gostarem de dar alguma coisa que eu vos vou mostrar digam nos comentários porque eu quero fazer um sorteio para vocês e se eu souber o que é que vocês gostam vai ser mais fácil, ok? É fácil! Vamos começar por 3 malas, 3 bolsinhas que eu comprei elas são super simples, são assim são de material super forte e só tenho uma impressão à frente, não tenho mais nada, mas eu achei-as super simples e super giras e imenso. Esta diz goals, emergency beauty kit e esta diz oh shit. E como já devem estar a imaginar, tudo foi um dólar, nem vale a pena dizer. Fixo, fixe. A primeira coisa que eu vos queria falar, e eu já não tenho aqui as embalagens, porque já usei naquele vlog que eu vos mostrei e comprei duas máscaras faciais, daquelas que é um tecido que vocês colocam na cara. Posso mostrar como é que eu fiquei com a máscara aqui. Não sei, eu não senti assim grande diferença, é como se fosse uma máscara facial, ficamos com a pele mais fofa, mais hidratada, mas não sei. Não foi assim nada especial, mas claro, por um dólar, ficar com a pele mais lisa e hidratada, acho que é sempre. Bom, a próxima coisa que eu queria experimentar, eu neste momento não estou a usar maquilhagem, mas uh, não sei porque uh, comprei este produto que é um primer, acho que no site a classificação estava a 5 estrelas e tinha alguns comentários bons, pelo menos é que eu me lembro, se calhar imaginei, mas queria experimentar para ver como é que... Ui, não fiz a Ui vocês estão a ver isto? Uh! Ok, não sei assim muito bem. Mas isto é tipo um unboxing. Não é uma review, por isso ainda não vos posso dizer. Vou só lavar as mãos porque as mãos... Ah, por falar nisso. Ok, isto é um primer, mas por falar em mãos pecajosas, eu comprei isto. É basicamente um sabonete em tirinha. Supostamente só preciso de colocar um bocadinho de água para isto se, -se em sabonete e lavar as minhas mãos, para isso podemos experimentar agora que eu me sujei. Um bocadinho de água. Oh. Uh. oh! Cheiras super mal. Curiosamente, o sabonete... cheira... a bacon. Eu vi no Pinterest uh, pessoas a fazer isto, este sabonete e também tiras de shampoo e tiras de, de gel de banho e assim. E se calhar era fixe, porque agora já tenho o contentor. Mas não emergência. Claro que isto funciona muito bem. Por exemplo, quando tivermos se formos acampar ou algo do género e precisamos de sabonete e não temos, por alguma razão, acho que isto é uma boa solução. Ok. Próxima coisa que eu comprei. Eu comprei um azul e um cor que eu já tirei para se Isto é basicamente um produto para vocês uh, limparem a vossa cara e esfoliarem a vossa cara. E vocês já precisam colocar o vosso sabonete que eles vão para a cara e molhar a vossa cara também. E vejo, gentilmente limpar e escolher a vossa cara com isto. Eu já comentei, já usei para tirar maquilhagem. tirou uma maquilhagem toda só passar uma vez e achei é super interessante. Eu comprei uma cor-de-rosa porque o meu coisinho de para os também é cor-de-rosa então queria fazer uma espécie de coleção e acho que vou usar este azul para limpar a cara mas sem ter qualquer tipo de maquilhagem ou seja, este é para limpar a minha pele com maquilhagem e este é só para esfoliar e limpar a minha pele e claro também comprei um de limpar pincéis em azul para fazer coleção e ela é exatamente igual ao da Primark ao que eu comprei na Primark mas este tem atrás o logo desta marca é a única diferença, de resto é tudo igual e acho que fica super bem dois azuis e dois cor outra coisa que eu comprei foi este kit para sobrancelhas tem uma pequena lâmina para definir as sobrancelhas e também tem uns pentezinhos para espentear a seguir também comprei este choker, este choker tem 3 shokers incluídos e ainda não sei se vou-vos oferecer ou não, eu já tenho demasiados chokers isto foi mais uma compra por impulso, um por isso sigam-me recomendar se vocês querem este choker. Comprei também uma pinça em cor de rosa, achei -a super gira e não sei porque, mas parece-me super forte, parece-me igual à que eu tenho, comprei na farmácia, por isso acho incrível, se eu gostar depois eu digo, claro. Comprei este mini caderninho como um gatinho, é super pequenino e é super fofinho e estava a pensar em colocar aqui os meus vídeos de para me organizar melhor mas ainda não sei, isto também foi um bocado que por eu porque eu adoro cadernos, mas tenho imensos cadernos não tenho noção e acho que por último, acho que a última coisa que comprei só comprei 15 produtos nessa loja vendem produtos da ELF e eu comprei um pincel de sombra porque eu só tenho um só tenho um que é que tem esta parte para aplicar a sombra e tenho outra para esfumar, ou seja, é de um lado e do outro. Por isso eu só tenho um pincel, então decidi comprar outro, é super barato. Isto foi tudo que eu comprei, mas vocês não têm noção, como aquela loja tem nessas coisas, vocês podem comprar maquilhagem, batons, sombras, uh, bronzers, tudo e mais alguma coisa, vocês não têm noção. Eu como não uso muita maquilhagem, não me senti muito tentada a experimentar, só comprei o primer para ver como é que funciona, não sei bem porquê é. mas vocês encontram lá imensa coisa, por isso passem por lá ah passem por lá e digam-me o que é que vocês gostam mais para eu saber o que é que eu posso comprar para vocês num próximo sorteio fantástico, maravilhoso e vocês se me quiserem ajudar digam nos comentários esse foi o último vídeo que eu fiz e este é um vídeo que o youtube diz que vocês podem gostar e não se esqueçam de subscrever e carregar na campanha para receber notificações sempre publicar um novo vídeo e é isso por hoje.